Para enviar esse certificado para o, o aluno, nós vamos primeiramente agora criar um texto padrão, que pode ser enviado para todos os alunos dessa mesma liga. Então nós vamos voltar, clicar aqui para entrar na tela inicial do 6, e vamos escolher aqui texto padrão. Vou clicar em novo. Vou escolher aqui, ó, certificado da Liga X, texto padrão. A posição vai ser a mesma. O texto padrão, que vai constar, que eu vou usar para enviar e-mail, vai ser esse aqui: Prezado aluno, segue o certificado da participação da Liga X. Atenciosamente, Marco Antunes Assis Costa. Então, toda vez que a gente for enviar o mesmo certificado da mesma liga, a gente pode usar o mesmo texto. Vou salvar. Agora eu vou voltar lá no nosso processo. Pode vir voltar para o processo por aqui. Esse é o nosso processo. Né? Aqui a gente pode ver emissão de certificados para a Liga Acadêmica X. Então o certificado que nós não enviamos ainda foi esse. Vou clicar nele. Enviar por o correio eletrônico. Vai enviar pelo suporte à Medicina para... Coloque o meu e-mail novamente, o assunto certificado da Liga X, a mensagem eu vou por uma mensagem padrão, isso aqui já é a mensagem padrão que nós colocamos lá, então que já vem preenchido, prezado aluno, segue o certificado da participação na Liga X. Vou clicar em enviar, a mensagem só de alerta mesmo, ok. Então o e-mail já foi enviado. O comprovante está aqui, a cópia dele aqui, que foi enviado de suporte medicina para Marco Massis Costa. Assunto, o texto e o certificado. A gente pode clicar aqui e ver como ficou o certificado ainda. Isso é como o aluno, vai ver.